hoje estamos começando o quadro Nihongo com E a primeira aula vai ser sobre os três alfabetos principais Os três alfabetos do japonês Os alfabetos do japonês, eles são kanji, hiragana e katakana O kanji é o que tem a maior quantidade de caracteres São tipo 3 mil mais ou menos o hiragana e katakana, ele possui, eles possuem 46 caracteres. Através dos chineses, passado para os coreanos e depois para os japoneses, o kanji chegou no Japão. Porém, a forma como era usado na China era diferente do, de como as palavras funcionavam no Japão. Então, os japoneses passaram a usar o kanji de forma a aproveitar apenas o som. Ou seja, o som do, da palavra chinesa era utilizado para se escrever as palavras japonesas, entende? Por exemplo, se você pronuncia de um jeito no japonês, eles procuravam símbolos que tinham a mesma pronúncia e escreviam daquela forma. E foi assim que se começou o uso do kanji no Japão. A partir disso, os japoneses começaram a escrever tanto kanjis de forma rápida e, tipo, sem tirar o pincel do papel, que acabaram se tornando formas muito mais simplificadas. E aí se criaram o Hiragana e o Katakana. Primeiramente, o Hiragana ele é uma forma de você escrever como é pronunciado aquele kanji, certo? De uma forma mais simples. E, além disso, o Hiragana é utilizado também para você fazer a conjugação dos verbos e também para usar nas partículas. Além disso, você também usa o hiragana para simplificar palavras em vez de escrever o kanji naquela forma cheia de traços. O katakana, ele é utilizado para escrever principalmente palavras estrangeiras e também onomatopeias. Além disso, nós do ocidente utilizamos o negrito sublinhado itálico para chamar atenção, para enfatizar algum termo numa frase. E os japoneses já usam o katakana, que é com o mesmo objetivo, de tipo, chamar atenção para aquela palavra, para aquele termo. Então, o hiragana e o katakana, eles seguem a mesma lógica de pronúncia. Primeiramente, é, as vogais que existem no japonês são A, I, U, E, O. Exatamente nessa ordem. Por que que não é A, E, I, O, Toru, Boku? Então, a resposta que eu tive da minha professora de japonês, a primeira professora que eu tive, ela me explicou que essa ordem é devido à semelhança da pronunciação das vogais. E para não ter confusão com isso, você deixa as que são semelhantes separadas. Ou seja, a gente tem A, E, I, O, U. Para os o e e o I tem um som semelhante, então deveriam estar separados para não causar confusão. Da mesma forma, o O e o U, portanto, nós falamos que a ordem correta para os japoneses é A, I, U, E, O. Certo. Agora, qual é a ordem das consoantes, se é que eu posso dizer assim? Então, primeiramente, o alfabeto japonês Hiragana e Katakana é dividido em sílabas. Primeiramente, nós temos as vogais e depois nós temos as combinações de, de sons entre consoantes e vogais. O que seria, por exemplo, a família A, I, U, E, O, e depois a família K, Ki, Ku, k Ko. Tanto no Hiragana quanto no Katakana, nós temos as seguintes famílias. A família A das vogais, depois K, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa e acontece é que as famílias ya, wa e un não possuem os cinco termos, que seriam as combinações com as cinco vogais. E aí nós temos as combinações, já que temos a família a, temos o, as, as, as seguintes sílabas, a, i, u, e, o. A família k nós temos as pronúncias, ka, ki, ku, ke, ko. A família sa, nós temos sa, shi, su, se, so, e assim por diante. Além disso, existem variações que são utilizadas a partir do acréscimo de Tenten, que seria o Dakuten E o Han Dakuten, que seria a adição, a adição do Maru Quando você adiciona o Tenten e o Maru, a sílaba ganha uma outra pronunciação Mas isso não acontece para todas as famílias Não acontece para todas as famílias Isso acontece para as famílias Ha, Sa, Ta, Ha isso para o Tenten e quanto ao Maru, a gente só, isso só funciona para a família do Ra. Além de você ter as modificações a partir do Dakuten e do Han Dakuten, que seria a adição do Tenten e do Maru, você também tem as combinações entre algumas sílabas com as vogais, criando outros fonemas. E isso vai ser explicado na próxima aula também, com a explicação do dia com a audição do DCMT e também as combinações. Então fica de olho nesse canal que vocês aprenderão cada vez mais. Beleza? Mata né!